Se prepare, você está prestes a assistir um vídeo mostrando todo o nosso shopping aqui no servidor Craft Sapiens. Então, prepare a pipoca e venha para o vídeo. Ah. Fala galera! Ah. Estamos aqui, acabamos de sair da aula premium, né? A aula premium acabou, é, alguns alunos já saíram, mas ficaram alguns aluninhos aqui, ó. O Leozinho. Fala aí, Leozinho, beleza? Sim. Tem aqui o, o Drury Mister. Não sei se eu dei certo. <risos> beleza? Lá atrás tá o Menino Titânio, ó a skin do Menino Titânio É isso aí Ah é, não, aquele ali é o Dread, não é o Menino Titânio Ele tá com a skin do Menino Titânio <risos> Em algum lugar que tá o Menino Titânio, não sei cadê ele aqui Enfim gente, é, hoje a gente vai apresentar pra vocês o shopping Vamos lá, o Arp é, Loja ou Arp Shopping, né Tá noite aqui no servidor Isso aí as aulas acontecem do lado de lá, né? mas hoje a gente vai apresentar o shopping para vocês. Antes de apresentar por dentro, vamos mostrar ele por fora, pode ser? Então vamos andar nessa rua aqui primeiro, ó. vamos andar nessa rua aqui, deixa eu ativar o barra, o barra voar, esse servidor quem é premium ou VIP consegue voar, né? vou apresentar do lado de fora, ele tem algumas propagandinhas aqui, aqui está o prédio da Universidade Craft Sapiens, e aqui do lado tem um shopping, olha que bonito gente, ó, oh, é bem bonito mesmo, mesmo à noite é bonito de ver, tem até propaganda de cinema, da Renner, beleza? Vamos ver do outro lado aqui, vamos ver do outro lado, o shopping é realmente gigante, né, ele tem mais aí de, Quantos... qual que é o tamanho dele, é gigantesco, né? Não faço ideia, deve ter mais de 500 por 500 eu acho. É, tem aqui algumas lojinhas também a cinemark outro cinema polishop centauro fest tem a loja da samsung bobs cvc tem a loja van loja van outback calunga caixa né? tem outra entrada ali embaixo e lá no finalzinho ele tem o estacionamento ó, tem um estacionamento aqui atrás para vocês estacionarem seus veículos e tem as entradas do estacionamento. Mas vamos voltar para a entrada principal, Warp Loja. Vamos lá. Quem está comigo? Vem comigo aqui, gente. Cadê vocês? Aê! Então, tá. Então, vamos mostrar para vocês hoje como é o shopping da Craft Sapiens. Esse vai ser um vídeo um pouquinho longo, vai ter mais ou menos uns 20 minutos, 30 mais ou menos. Não sei quanto tempo vai durar, porque é bem grande o shopping. Então, logo na entrada, a gente tem aqui a loja Mundo Mágico. Uma loja parceira nossa, onde eles fazem propagandinhas aqui dos produtos reais que eles vendem, né? Tem vários produtos, ó. Por exemplo, quer comprar aqui um estojo do Naruto. Você vem aqui no livrinho, ó, clica no link, né? Kit Ninja Naruto Shippudin. Tá? Você tem aqui, ó, topa tudo. É topa ou não topa? Da SBT. Tá aqui também. É, tem um bonequinho aqui dessa menininha, desse menininho. Tem um apontador, né? Enfim, é uma loja real aqui. Que é parceira da Craftsapiens Temos as loja, a loja da Craftsapiens ali na frente também é Onde vocês podem comprar produtos da Craftsapiens Aulas premium, aula gratuita O que mais que tem aqui? Ah, esse curso não tem mais quero o um curso de matemática financeira, né? Mas vamos lá Então esse é o primeiro andar, né? Tem muita coisa Vamos, vamos, vamos comigo aqui, cadê vocês? Me sigam aqui, gente Me sigam aí Vocês vão me ajudar hoje para galera que, que, que tem as mansões premium aqui no servidor, tem a Dequa também, que era uma loja que é, em breve vai, vai ser demolida. Um novo dono vai, vai tomar conta dessa loja ali. Temos a loja de lãs, tá? Para quem quer comprar lã, tu clica aqui, ó. Tum! E compra um pack de lã da cor que você quiser. Ó, lã cinza, lã... Deixa eu ver aqui, essa aqui é lã preta, né? Beleza, tem uma ovelha gigante aqui, coitadinha dela. <risos> Tadinha da ovelha, tá presa essa ovelha, coitada. Ó, tá, ó, o Leozinho tá fazendo um carinho ali na ovelha, coitadinha. Tem a loja da Apple. olha ali na loja da Apple. Né? Na loja da Apple, nada mais, nada menos do que o Steve Jobs. Temos o Steve Jobs aqui vendendo os produtos Apple. Você né? pode comprar um computador da Apple. Vocês podem comprar um monitor. Vocês podem comprar maçã. Maçã, né? Maçã, maçã dourada, maçã dourada encantada. Tá aqui o nosso Steve Jobs. E aí, Steve Jobs, beleza? Beleza, ele é gente boa. <risos> ele é muito gente boa. Vamos prosseguir aqui. Temos a loja da Fila. O que, que, que é a Fila vende mesmo? Roupa? Tá sem produtos aqui. Acho, que, acho, que, é, um acho que é tênis, ó. Tem uma Pixel Art de um tênis aqui. É, não, tá sem nenhum, não tem nenhum tênis à venda aqui na loja da fila. É o da eu, que Oi. Que eu acho que tá abandonada. Eu acho que tô... tô... tô... Não, tá não tá abandonada não, falta tô... só repor os estoques. Ó, do outro lado a gente tem a Natureba. O nome já diz, né? Natureba. Vendem produtos da natureza. Você tem minérios. Bem caro, né? Bem caro, bem caro. O diamante, ó, 40 mil sapiens, o pack de ore. Você tem terra, que mais que você tem aqui? Grama, grama com terra, areia. Nossa, a areia tá baratinha. Você pega um pack por 12 sapiens. Tá muito barato. Essa é a natureba. Gostei daquela pixel ali. Vamos lá. Atravessando você tem a loja flim Loja Flynn é uma loja parceira nossa Hã? posso falar no final do vídeo você achou os trens leozinho pode pode sim aqui tem o atendente da loja Flynn. O que, que ele faz se eu clico nele suba para o segundo andar para conferir as promoções cadê as promoções Ah, tá. aqui aqui eles vão colocar as promoções da loja Flink. não tem ainda beleza em breve terá as, as promoções Cadê aqui meus ajudantes? Chega aí galera, chega aí. Daí temos a, a segunda entrada né, do shopping ali. Segunda entrada, tem elevadores. Vamos aqui, é redstone, gente. Redstone. Tem produtos de redstone para quem quer fazer aqui a sua lojinha. ó. Comprar pistão. Comprar lâmpada de redstone. Nossa, é bem iluminado esse lugar aqui. Meu Deus, até. Dói até o olho, meu Deus do céu, quanta luz! <risos> é a loja da luz, loja iluminada. É que tá no shader, então no shader brilha bastante. A caixa, né? estamos quase no fim do ano aí, época de fazer a fezinha né? Comprar uma mega cena aqui. Deixa eu ver, tá funcionando agora o caixa automático? Vamos ver, tá funcionando. Ó. Meu saldo, zero sapiens. Eu vou depositar 200 mil. 400, depositar 400 mil na minha conta. Oi, eu, eu, eu consegui invadir um dia essa caixa? Conseguiu? Deixa eu ver, vamos invadir. Invadi. Ah, lá dentro? Oh, é só jogar a pérola daqui. Você precisa clicar no banco, é. clica no banco, clica no banco, vai ter tá a porta de metal. Você clica na porta de metal e oh, eu vou invadir. Ô oh, louco, ô oh, louco. <risos> abre aí pra nós, abre aí pra nós, segura aí. Invadimos a caixa, galera Invadimos a caixa, chegou a FBI Corre, corre Ai, ai, ai, que legal Como é que sai daqui? Saída, pronto, não, eu não sou funcionário da caixa Vamos sair daqui Americanas, galera, toda vez que eu vou no cinema é, Eu sempre vou na americana, sabe fazer o que? Comprar salgadinho Na verdade eu não compro salgadinho Eu compro chocolate na americana, Mas é baratinho o chocolate lá É caro Você acha caro? Geralmente, geralmente tem promoção, 3 por 10 reais. Eu, você compra 3 barras por 10 reais. Essa saída eu só de casa, só tem um corredor e tá maluco cheio. É, tem, tem shulkers aqui, ó, eles vendem shulkers, ó. É Se você quiser comprar uma shulkers verde, 500 sapiens, ó. Pronto, shulkers verde. É, cadê aqui? Vou colocar aqui minhas, meus itens aqui na shulkers. Sai que é minha, sai que é minha, é minha. Deixa eu guardar meus itens na Shulker. Vamos prosseguir aqui, galera. É bem mais, bem mais organizado deixar na Shuker. Temos um banheiro ali na frente, ó. Vamos ir pro banheiro ali. Gente, é muito grande esse shopping, galera. Esse shopping é enorme, galera. É. Temos o banheiro masculino e feminino. Tem alguma menina aqui? Acho que não tem nenhuma menina, né? Então vamos pro banheiro masculino. Ó, tem a privadinha. Fazer xixi, pish. <risos> ah, já sei, peraí, dá pra colocar. Alguém tem balde de água aí? Dá pra colocar água aqui dentro? Aí aqui, fica muito da hora a gente colocar essa água aqui dentro. Peraí, licença, licença. Peraí, peraí, deixa ele mijar, deixa ele mijar. Faz o xixi aí. <risos> Como é que faz o bonequinho mijar? Eu chamo, meu bonequinho mija. Deixa eu ver, ele, ele mija. É... Como é que é o nome desse bloco aqui? Diamante? Ah, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, diamante. Não, que diamante não dá certo. <risos> Muito legal Tem aqui a torneirinha, tem água Tem água na torneirinha Legal, legal, tá bem feito Tem o um espelho, né? Deixa eu ver aqui, se é espelho mesmo Dá pra refletir Olha, ele reflete, é um espelho que reflete Vamos lá, vamos pra fora Eita, diarreia Coitado do Leozinho Vamos só visitar o banheiro feminino, tem diferença? É, só o tapete, é igual Vamos lá Vamos continuar aqui o nosso tour Tem vários banheiros espalhados aí, né? É, galera, acho que o tour vai ser bem mais do que 20 minutos. Tem uma loja de veículos aqui. Quem que vai testar os veículos? Quem que tem grana pra comprar? Eu só, só, de boi, vou prato. Se você, você pagar tudo, você paga tudo, se tudo, Vamos o comprou um veículo, um carro roxo. Ó, ô louco, bicho. Ô louco. Vou pegar um trator. Vai, vai, é vai, vai, vai, carro, sai do carro. Carrão, carrão. Tem motos tem motinho que dá pra duas pessoas, tem trator esse trator é bom lá no survival pra fazer plantações faz uma plantação gigante e você colhe a plantação, bem legal muito bom. show de bola é, eu gosto eu gosto daquele carrinho ali que parece um táxi vamos lá, pegar um carrinho aqui que parece um táxi o amarelinho, eu gosto do amarelinho que ele parece um táxi quem que vai entrar comigo aqui, cabem duas pessoas nesse carrinho aqui aêê Tem o um somzinho, deixa eu ligar o som aqui. Olha lá. Motorzinho. Ei. Muito bom, muito bom. Sai do meu táxi. Sai do meu táxi, você não paga a corrida. Sai, não paga a corrida. Como? Pode sair do carro. Aqui um roubo. Vamos prosseguir aqui, galera. Vamos prosseguir. Vamos dar a volta aqui, vamos dar a volta. O que mais tem aqui? Gente, esse shopping é muito grande, gente. Dá pra gastar, assim, várias horas brincando aqui. Daí tem a loja... Ó, vamos, vamos atravessar o corredor, depois a gente dá a volta por trás lá. Atravessando esse corredor, a gente tem uma taberna aqui, ó. Taberna. O que que tem na taberna? Acho que você vai comprar... Poções, alguma coisa assim. Acho que não tem nada pra comprar aqui. Aqui é só pra, pra... É, é só pra ficar batendo papo aqui. A pessoa fica sentadinha aqui. Deixa eu ver se tem como... Tem como sentar aqui? Deixa eu ver se tem como... Não, não dá pra sentar. Eu oh, Olha aqui. Não, não dá pra sentar. Oi. <risos> vamos pra fora. Tem a loja da Tim ali na frente. Tem a loja da Tim. Loja Toy. Loja de armaduras. Que não tem nenhuma armadura agora. Acho que tiraram. O que, que tem na loja Toy? Rapidinho, vamos ver o que tem na Toy. Tem brinquedos na Toy? Tem alguns brinquedos, né? Falta terminar aqui, ó. Deixa eu ver. um pula-pula isso aqui? é um pula-pula, deixa eu pular e cair ó, é um pula-pula legal, legal acho que vamos construir mais um aqui ah, esse aqui, entendi o que é esse aqui, é um escorregador escorregador, ó ele vai subir lá em cima ele vai pular no escorregador, vamos ver se desse. desce desce <risos> desce vamos lá vamos prosseguir tem uma loja Agora, de bruxa ah, uma loja de bruxa ali gente o que, que tem naquela loja de bruxa parece ser interessante olha eu, eu, só acho que era pra ver Halloween. eu acho que é uma loja para vender poções alguma coisa assim de, de bruxa legal legal muito bem feitinha Atravessando a loja tem uma loja de pets, mas essa loja de pets eu sei que não tá funcionando. Tem, é, no segundo andar tem uma outra que tá funcionando. Cacau show. Quem quer, quem quer comprar chocolate oh, eu pra eu mim? É ter, ter, ter no terceiro andar. É, no que terceiro boa, andar. Não Olha, não. A cacau show tá, tá cheio de docinhos aqui, ó. Quem cheio de eu docinhos. Tem chocolate branco. Eu gosto muito de chocolate branco, gente. Vocês não tem noção. Eu gosto muito, Tô viciado em chocolate branco. É, é o preço de chocolate preto. Ah é? Não, eu gosto daquele Singer. Kinder -ovo. Kinder, -ovo? Kinder Ovo é muito caro. Cara, mas é muito bom. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui tem a fábrica, né? Ó, tem a esteira. Tem a esteira. Eles passam os doces pela esteira. Se invadimos e... a fábrica da agora. Invadimos o banco. É isso aí, galera. Então, esse foi... essa foi a Cacau Show, beleza, gente? É, quem que eu tenho que teleportar mesmo? Leozinho? Yeah. Teperir, are... Leozinho. Pronto, puxei ele, Ó, ali na frente. Foi? Ali... Fala, foi. Fala, pergunta. Pode? Tá noite agora? Vê se tá noite. Acho que tá. Ah, tá noite, ó. Consegui dormir. É, aqui é uma loja que vende camas, pelo jeito, né? Vende em camas, ó. Tá sem sapiens cada cama, tá baratinho. E aqui eles sugerem. O que vocês podem fazer com essas camas, ó, que legal. Esse bercinho, isso aqui parece um berço. Ó Cama É, tem várias cores aqui Tem uma cama no Nether Tem uma cama Ó que bonitinho essa aqui Legal Ó, tem uma cama na caverna Gostei, gostei Não, não vi não Então, essa aqui foi a Boa Noite Tem a Fast Fest Shop aqui embaixo O que que vende na Fast Shop? Um monte de bugigangas, né? Bugigangas, quem gosta de comprar bugiganga? Eu gosto. Eu? também gosto. Acho que todo mundo gosta. A mesma coisa que eu tô triste é porque meu celular não carrega. Tá não tá carregando? Que tistre, Que tistreza. Tem um vidro, nosso vidro é bem transparente nesse, nesse computador. Oh! Eu tô, eu, tô, eu tô. Oi. Por que não tá sendo de uma bugiganga? Eu acho que ele não. Eu economizei é, é, muito no coisas só pra conseguir comprar bugiganga. Aqui ó oh, temos a farmácia o que, que a farmácia vende acho que é poções né só que eles tiraram as poções daqui <risos> ah já sei porque a gente tirou as poções que o pessoal tava comprando para ficar invisível fazendo um monte de coisa errada no server tem uma uma para comprar poção de barco gente olha que lindo esse chão gostei desse chão que ficou lindo vamos lá do outro lado tem a Samsung na Samsung provavelmente vai vender monitor vai vender celular Pegando algum melhor. É, ó, tem. Tem aqui, ó, notebooks da Samsung. De alta qualidade. E tem som sonhos. É gente, o pessoal que tá lá, que tá assistindo é. esse vídeo, vamos jogar aqui na Craft Isso aí, vem jogar na Craft Saps. E teleportes bem nas crianças, você quer ganhar bastante dinheiro. Que isso, bicho? Bafo de e dragão. De... Deixa eu guardar aqui o bafo de dragão. Tá, vamos prosseguir aqui, ó. Tem boliche mais pra frente ali, ó. Boliche. Tem boliche? Tem boliche. Uh -huh. então, vamos lá. Vamos pro boliche. O boliche aqui tá bem construído, tá bem coloridinho, ó. Vocês podem jogar. Como é que funciona? Eu jogo uma, um item. Como é que funciona? Deixa eu ver. Jogo um item ele escorrega. Ah, <risos> que legal! <risos> Você joga um item uh, e o Shuker, Não, tá cheio de item na Shuker, acho que roda melhor. melhor, melhor. Uhum. Então, Elton, tá Elton, melhor. Elton. Cheque de um bilhão roda melhor. Cheque de um bilhão. Ah, esses é espertinhos. <risos> é que eu. Que do eu. outro lado tem os outro corre... ah, tem os correios. Vamos ver a, a loja luzes antes. Ó. Tem uma loja de que vende luzes aqui, né? Então que bonitinha é a loja. Que é, itens que são que produzem luz. Ó. Tem a lanterna do mar. Isso aqui é Andy Rod. Redstone Lamp, Glowstone, Lanterna, Lanterna do, da Alma. Beagle, Beacon. O Beacon, nossa, 100 bacon. mil Tá barato, 100 mil sapiens, o Beacon. Tem um Beacon, eu um Beacon. Pois é. E esses itens aqui não são luminosos, mas a luz trans, transpassa eles, né? Legal. Vamos pro correio ali, vamos... Opa, vamos pro correio. Tem uma estrela aqui, ó. Tem uma estrela aqui, ó. Tem uma estrela aqui? Vem cá, vem cá. Aqui na mesma loja, aqui, ó. Ah, depois a gente vê. Depois a gente vê. Oh, o DG comprou um beacon. O DG é ricão, É <risos> Milionário. Correios. Tem a fila de espera dos correios. Nossa, que bonitinha essa escadinha para fila de espera. Alguém, alguém senta ali na escadinha pra mim ver como é que fica? Deixa eu ver. Cadê essa escadinha? Não, na escadinha não, nessa, nessas, nessas cadeiras aqui, ó. Senta aí, Drey. Digita aí, barra City. <risos> Oh, aqui ó, o Leozinho sentou, <risos> que bonitinho. <risos> estamos nos Correios, vamos invadir os Correios aqui ó. Não, não vou invadir. vamos invadir os Correios, vamos invadir. Como é que entra aqui ó? ó. Notícia urgente. Tamo gra Eu em... Estamos gravando aqui, ó. estamos gravando. Quem que chegou agora? Eu. Eu quem? Sage Game. Game, Chega aí, chega aí na Craft bora participar do vídeo vamos é. aí vamos entrar na van tem outro banheiro ali e o um elevadores assim. vamos lá van. eu acho que a van ela não tá finalizada que a van é muito grande é uma loja muito grande tem muita coisa na van nossa não tá finalizado assim, eu acho. Não é que... tá faltando produtos. Oh, tá faltando, não? Produtos. Eu, eu acho o oh, é, Elton. Acho que a van que tá pronta é aquela perto do fast dos fast foods. Isso que é lá, é. No... Então, lá embaixo. Ah, é essa aqui, eu conheci, aquela, aqui, eu acho que tá pronta. Não se não, me engano, não, mas... não, tá pronta. ainda não tá assim. os produtos aqui desses corredores ah, do meio. Ó. Mas é uma loja muito grande, gente. Meu Deus do céu, tem cama, mesa e banho. Ó, tem, tem coisa até. até ó, tem berço, tem berço, ó, tem carrinho, segundo... de, carrinho de bebê. Sim. gente. <risos> Gente, tem de tudo na van. A van. Eu, eu, eu, eu, eu ajudei a decorar a van, não é? Você pô. ajudou? Eu ajudei, a Bia também decorou. E o segundo andar? Foi feito alguma coisa no segundo andar? Não, ainda não, né? Ah, foi não, sim! O segundo andar era mais pra ser caixa. Foi sim, ó. Tem coisas no segundo andar aqui, ó. Tem, é pra ser mais caixa, eu acho, se não me engano. Se não me engano era pra ser alguma coisa assim, caixa, etc. Ah, tô vendo, tem umas caixas aqui, mas tá errado, caixa lá embaixo. É. Tinha, tinha que ter produtos aqui. aqui em cima. Tu é, tô... não deve estar vazio demais, né? Eu vou pular, não vou, eu, vou, eu vou pular aqui, eu não vou descer pelo elevador. Pela escada eu... rolante, perdão. Eu gostei desses abajures aqui, ó, esses lustres aqui. Muito bom. Vamos prosseguir. Do, do outro lado a gente tem a Saraiva. Saraiva acho que é uma é. biblioteca, né? Livraria. Estarraiva, se não me engano, eu fiz com você, ó, eu tô umas 3 da manhã. É mesmo, olhar. né? Foi você que fez a raiva, né? É, mas eu, eu lembro que tu teu até mais ajudada, tipo, você perde esse pessoal de luz aqui, ó. Uhum. Ah, eu entendi por é. que tá indo ao público, se não tá... É, não, que que falta colocar ah, os produtos, é. falta colocar os produtos, é, gente. Sim. O shopping é. tá muito grande, galera, então, demora, vai. ele não tá pronto ainda, né? Daí, aqui tem algumas, tem lojas, é. tem algumas lojas vazias do lado de cá, ó, a loja vazia. A gente tinha uma loja de 99 que era cheia de cabeça customizada, só que eu acho que o plugin não sei se foi removida e não tem, tem mais. Não tem, né? Hum. Ó, Decor, Decor, DecorCraft. Querem que eu teleporte todos vocês pra cá? Vou teleportar todos. Tp eu here, aqui, ó. TPA, né? Ó, eu tô aqui, here. Não, Tp, é Elton. Ah, não tô Elton, como é que eu compro isso? Gente, a Decor tá muito mesma. linda. Tá muito linda a Decor. Elton. Oi. Eu quero comprar um, um, um negócio. Como é que eu vou comprar? Eu, eu um acho, eu acho que ainda não tem produto nessa loja. Eles vão colocar ainda. Nós vamos colocar <risos> Nós é. vamos colocar ainda. <risos> Do lado de cá temos uma, uma loja que vai vender itens de flecha, arco e flecha, né? Sim. Não, não tá isso? pronta ainda, não tá pronta. Eita. Twitch. A loja da Twitch, ah, eu sei o que. Essa loja da Twitch eu sei o que, que era pra ser. Era pra hum. ser um lugarzinho onde você compra vantagens com, com aqueles impulsionamentos da Twitch. Tem uma loja ali no cantinho, ali, ó, perto do. Nossa! Perto do estacionamento, lembro. que é uma loja de produtos de informática. Eu lembro, foi um cara. Acho que o Rocket Zip. É, acho o, o Felipão. Felipão. Isso. Felip... É, isso aí, alguma coisa assim. Olhei... É o produto de informática. É, Calma aí, deixa eu ver aqui. Aqui tá o estacionamento, né? O é isso aqui. Fala aí, Saguena. Um... O que aconteceu com essa skin, Saguena? Eu... Eu, eu. Tá vou... frio, né? Na falta chegando, então tem que colocar uma blusa. com o edredom? É. Ô, <risos> Suti! O seu nick aí, por favor. Ali tem loja de floricultura <risos> e temos a loja do Nether, com produtos do Nether. Gente, vamos subir pro próximo andar aqui, ó. Essas escadas volantes, elas funcionam, tá? Ó, que legal. Elas funcionam. Um lado, um lado sobe e outro lado Seguei desce. Ó, ela funciona de verdade, ó. Correnteza ah, de água. Sim, por favor. Eu não sei na direção. É teleporte nós tô... para você. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Tô... Teleporta. Pronto. Obrigado. Nada, nos dias atrás eu tava vendo a piada da Render do oh, cara, tá a, gente, a gente já vai chegar na Render Ó, aqui tem essa, uhum. essa loja aqui Nossa, que lindo que é no shader essa loja, gente Tartaruga é Nossa, o aquário, o, quadro, o aquário reflete Tem as tartaruguinhas ali Oi, é. meu, meu shader isso aqui, isso aqui parece que nem tem água Que bonito, gente Que bonito Cadê o os peixes? Com. Tem peixinhos new ali new também tem, coloca, uh, coloca aquela Aquela textura que vem Junto com Minecraft, é. com o tem Aqui vocês textura podem comprar, de... ó, vocês podem comprar textura peixes, clássica. tartarugas, para pôr no É, eu tô pegando a textura clássica e coloca. Textura é mais clássica? Mas essa, essa textura é clássica? Meu Deus, ela é Não é. é. Você é tubarão. Ó, aqui clássica. tem produtos também de, de, de aquário, né? O tubarão vai te pegar, ó. <risos> produto de aquário. Ficou muito bonitinho essa aqui. Tem... Ah, a loja de litra Ali, ó, a loja de litra pra vocês comprarem litra Nossa, é porque era 100k, Marlard. Era... Mas eu acho que ainda tá. Vamos ver aí. Eu acho ainda tá esse que... Eu acho que ainda é 100k. Vamos ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui pra vocês. É. 150. 150 mil sapiens. É Jesus. Ah, mas agora vocês ganham 1 um milhão no quiz, pô. Vocês ganham bastante dinheiro no quiz. 2 é. milhões. É, tem foguetes aí. Não, quanto é que vocês ganhavam antes? Antigamente era mil sapiens Quinha. por clique. Era 500 pra equipar mil. Beleza. A Renner, a Renner, chegamos na Renner, garotada Renner. Renner, aê Aê, Cômulo Cômulo O que que tem a Renner? Pode terminar aí, vai ficar um favorzinho Estamos gravando, Ai. Shift, estamos gravando Bom dia Bom dia, chega aí, Shift, vem participar Bom do dia. vídeo Vem participar aí Bom dia, ó. Shift, a Renner, Shift Você vamos lembra Peraí, vou... oh, Essa Shift. aqui eu sei, ó, ó tem as cores, a vermelho, H, rosa Não, peraí, que cor que é aquela e ali? É seu puto é que cor que é que as duas são vermelhas ou impressão minha? Que cor que é essa aqui? Pra vocês, que cor que é essa aqui que tá aqui em cima da minha cabeça? Marrom. Aí ah, tá, marrom, rosa, vermelho, laranja, amarelo. Eu quero uma roupa ciano. Verde, verde escuro. Aí tem um azul clarinho aqui e ciano. Tem essa tonalidade de ciano. É, olha que bonita essa tonalidade. Vou comprar essa aqui pra mim. Vamos, Vamos lá, lá para mim aí, ó. Tô... Ah, moleque, que bonito. <risos> Deixa eu ir lá no provador. Eu vou lá no provador. Onde é o provador, Aqui, ó, do outro lado aqui. O da hora. Onde que tá o easter egg do Rômulo aqui? Cadê? Eu, eu acho que tá. tá aqui, Não, Peraí, tá num desses provadores o easter egg do Romulo. Tem um que tá aqui no finalzinho. É, o achei. Achei uma aqui, ó, Qual? Elton, deixa eu pedir uma palavra, por favor. Eu tô perdida. Eu acho que esse aqui é ser, ó. Aqui, ó. Nossa, o seu que, é o que é uma sílaba? É uma sílaba. É que teve uma aula de português, shift, que o professor Roma ele chegou aqui e ele tava explicando o que, que era sílaba, né? Bem, bem simples, assim, uma aula introdutória de gramática. Aqui tem a É, daí ele falou assim, imagine uma situação hipotética. Você tá no shopping, na Renner. Comprando uma cueca de Natal. <risos> Daí chega um cara pra você no provador e fala, ô oh, seu puto, o que é uma sílaba? <risos> Eita. Vamos lá, vamos lá. Continuando, gente. Vamos lá, continuando aqui. Então, essa, oh, hoje... essa foi a Renner. Essa foi a Renner. Vamos continuar aqui. Logo à frente a gente oh. tem outras lojas, né? Centrauro, Riachuelo. Centrauro. <risos> Centrauro. Hoje... Falei errado, né? Tá, Temos tá, a assistindo... C&A para quem está assistindo o vídeo agora, para o da Craftsapiens, é... é io barra Craftsapiens, não tem fala aí eu tem na descrição <risos> galera tem o nosso discord aí na descrição ah, tem, tem lojas ponto de e o é jogar ponto ponto isso temos lojas de concreto restaurante Onde que vocês estão? Tem pelo menos três lojas pet aqui. espalhadas vou shop eu Ah, vocês vêm me falar do favor de novo. Eu, não, eu tô perdido de novo. Vem na Warp Avião. Eu tô indo na direção da Warp Avião. Tá bom? Warp Avião. Ó, tem, tem lojas aqui que vocês oh, podem comprar, inclusive, standards de letras. Ó. Já, vem, já vem feita, já, bonitinha. Eu vou comprar minha letra. A minha letra aqui. É. Logo à frente ali tem a loja Santos Dumont, ou Warp Avião, que vocês podem comprar veículos voadores. É, Elton, que tal a gente. Digite aí, galera, Warp Avião. Eu tô no Warp Avião. Que tal a gente todo mundo comprar todo um paraquedas e Warp de toto, toto depois. Pode ser, pode ser. Vocês podem comprar um aviãozinho. O aviãozinho cabe em duas pessoas, tá? Oh, paraquedas. Oh, eu, eu não sei o O. Paraquedas. Paraquedas é bonitinho, tem os helicópteros aqui. Pra... Que paraquedas? Helicóptero, helicóptero que é que quanto é? tá quanto? Tá? 200 mil. Tá barato também. Não, não, não, não, não, não. Gente, o Arp Avião, a gente tá no Arp Avião, galera. Vamos lá, tô gravando aqui, gente. <risos> vamos Nossa, lá, vamos, vamos, vamos, vamos colaborar aí de aí, se vocês tiverem o comando aí salvo. Vamos pro próximo andar, vai. Cansei desse andar Aê. aqui. Vamos pro, pro próximo andar, eu vou subir de escada o próximo andar, subindo de escada. Deixa o próximo é andar, tão bom. nossa, Você é passa... grande, é grande, vai é. passar dias nele. É, tem Starbucks ali, vamos para pra Starbucks primeiro, vamos dar a volta por aqui. Eu amo games, eu amo essa loja de games. A loja games, antes de ir para Starbucks, vamos para loja games. Eu adoro essa loja. Quem que vai jogar comigo? Tem vários joguinhos aqui. Eu, eu, eu, eu, eu, bate, eu, eu, eu. Tem tem tudo vamos lá então vai lá pro eu vou eu sou o time azul quem vai lá no time vermelho eu, eu, eu chamo com o elton, deixa eu ir com o elton, eu sou o time vermelho vai lá, mais um pra é, me ajudar eu seis, aqui, dois, então. mais um o me ajudar. Eu, eu, eu. mais um pra me ajudar, aí eu, eu, eu, vai lá eu. ah, eu e o DG, De... eu e o DG então tô, tô disparando em vocês, ó, tô disparando é. em vocês, ó aí Ai, DG eu... tenho... mas eu tô em você, eu e você haha, tem disparando em vocês, haha mas também Disparei mais, ganhei. Bate-bate! Carrinho de bate-bate! Carrinho de bate-bate é da hora. Vai, peguei o meu, peguei o meu. Eu, eu, eu. Cuidado que dá um pouco de. Pra... Pra... Pra... Eu Nossa, pra... é muito rápido. Nossa, ele é muito rápido. Meu Deus do céu! Eu... Eu... Toma! Na moral, essa ideia foi muito boa. Aham. Tome, vou te pegar, Léuzinho. Ah, Ai, Ai, Ah, bateu em mim. <risos> não não que... não consigo, todo mundo fazendo um ah. é o melzinho. Bora, bora quebrar o meu guarda pelo Ai, ai, ai. <risos> É muito difícil controlar ah. esse carro. Ah. <risos> Olha, eu consegui fazer o rotuleto tanto Faustão Deixa eu chefe. Tome. Tome, tome, tome, tome. Eu tô. Pera. Como é? Alguém consegue se mexer nesse tempo? Aí ó, tome! Que não... Ninguém vai tá acertar até agora! É da hora, é muito da, hora, só é muito da Chega, chega! Aham, acertei não sei o que. É Esse nudo. aqui é legal. Esse aqui é legal. O... Tem o basquete. né? É. O basquete, você... Elton, Eu tem pe... pergunta. o basquete, ó, tem a manha. Ele pula você. Pera aí, tem que ir bem rápido. O... Não, ah, não é assim, Elton. Ah, tem que ser assim, na assim, diagonal, assim. na diagonal. Não, não, não. Cai, cai na, na cesta. Não, não, não. É. Não, não. É. É assim, ó. Vai na é diagonal, é assim, você... na diagonal. Isso, aí, ó. Elton, é assim, ó. Elton. Elton, é, vai lá. é, é assim, Não, é. Ó, assim. Ó. Olha, olha aí. Uh, olha bem. Olha bem, Elton. Elton, cara. Deixa eu ver. É Nossa. assim, ó. Ó. Esse aqui. Esse vai vai no aperinto, Elton. Vê se aqui tá funcionando a Elton. A gente não pegar. <risos> Elton, eu não consigo pegar. Tem problema? É, depois dá. É porque não colocamos a venda ainda. Vamos lá, vamos. vamos colocar. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Agora estamos indo para qual loja? Ah, a gente tava indo para loja da Starbucks. Vamos voltar aqui. Starbucks. Gente, que vídeo Não. longo, hein? Essa, esse shopping é gigantesco. Olha que lindo, gente. Ela tá ficando noite lá fora. Starbucks. Tem que dar a volta é. aqui. É um café. Você quer o qual café? O um Starbucks café? Um, dois, seis, quatro ou cinco? Vamos fazer o seguinte, vamos se reunir numa mesa aí? Pode ser? Deixa eu comprar aqui. Eu vou, eu vou comprar. Eu gosto desse cafezinho aqui. ó. Eu gosto desse aqui. Eu gosto Mim aí. Compro... Tá, deixa eu comprar um pro Leozinho ali. Ó. Qual que você quer, Leozinho? Eu quero chocolate. chocolate. Pega aqui, Leozinho. Aí. Cadê? Vamos sentar aqui. Aí, então é uma grande alegria estar aqui com vocês. É uma, é uma, grande... É uma grande alegria estar aqui com vocês, garotados. Eu, eu tenho outro mesmo. Ah, eu não ficar. Se reunindo com, com não. os amigos aqui no Starbucks, né? Depois de uma aula premium aqui na Craft Sapiens. Chega, vamos lá. <risos> Já tomei meu Starbucks. Elton, Elton. Oi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chega aí, Leozinho. Vamos lá, vamos tchau, lá, vamos lá. Tá, vai lá, fala. Vamos na madeira. Ah. Dá tontura. Dá tontura se eu fizer isso. Vamos prosseguir. Madeiro? Madeiro? Madeiro, madeiro. Vamos Madero. no, no Madeiro. Ah, vamos. Tão no O Madero, Ma Madero, Madero. Madero, Madero. Madero é muito caro. Vamos ali no, no McDonald's, é mais baratinho. <risos> <risos> vamos no Bob's, Vamos no Bob's, é mais barato ainda. Ó oh, louco, o Bob's. Oh. Será que é. Nossa. É, não sei, os dois são oh, baratos. É, o Vamos no o Mac, é, cara. Cara. Vamos no Mac. O Mac não tá oh, me pagando Elton. nada pra fazer Elton. propaganda. Ó, <risos> o oh, McDonald's, Elton. Aí, ó. Se quiser patrocinar. Elton, Boa, tá eu, eu, tô tocando, eu tô tocando aqui no piano, música. É isso aí. Ó, eu vou comprar uma batata frita e vou comprar. É. Cara, eu, eu, eu, eu gostei muito de quem construiu o um McDonald's, cara. Bacon, cadê? Esse aqui é bacon. Eu gostei de quem construiu o um McDonald's, achei da hora. Os atendentes são bem atenciosos, Elton, né? Elton, Elton, cadê? E ninguém tá vendo nada da Nominus? Cadê? Pega é. o Café. É? Só, dá pra, só dá pra comprar no Mac, não vale isso, Deixa eu hein? depositar tudo na minha shulker aqui, oh, Uelton, agora o agora é pergunta, é McDonald's ou Mc Donald's? Mc, MC Donald's. Ah, sai aí, Leozinho, você vai roubar a minha shulker. Ô, Leozinho. Chocosa! <risos> Opa, agora vai. rouba, rouba, rouba, rouba, rouba. Ah, devolve aí. Le tá, ladinho, de depois você não para então você vai dar ban depois vocês devolvem depois vocês devolve. guardei para mim aqui ó toma toma toma eu sou só tá bom eu não aí valeu valeu oh, gente oh. tem muita coisa aqui para ver então não vamos ver tudo tá bom ó aqui é a praça de alimentação ali do lado de fora a gente tem um deixa eu ir voando que é mais rápido a gente tem um espaço gigante para vocês descerem de helicóptero. Quem compra helicóptero aqui fora, né? Pros É, só é. os milionários. E aqui já tem o. estacionamento. Aí, ó. Então, Esse game que é um bom, milionário. Gente, ó. Ar, helicóptero que que e pegar. Que tal a gente comprar um, hum. um paraquedas? E descer de paraquedas do Warp Topo? É uma boa ideia. Aham, uhum. Uma boa ideia. Nesse não vídeo. Lotar, tá, mas, vamos, mas, mas vamos continuar o tour aqui Para o pessoal do vídeo poder conhecer O, o nosso shopping. O shopping Shopping da Craftsappings Venham jogar no servidor, galera Craft Craftsappings Vamos, shopping. Shopping. Shopping. vamos shopping. lá Tem o Burger King ali na frente também Tem o BP, tem sushi Tem o tem Outback Outback é bom? I guess. I guess. Vamos lá ver o Outback É churrascaria já, já, Eita, cara. já desafinaram o piano. Já desafinaram. Peraí, nossa. Tá tocando, Elton, ó. Ó, eu vou no Outback aqui. Outback parece que tá bem construído por dentro. Tá bem bonitinho. Nossa, é. tá, tá lindo por dentro, gente. Meu Deus. Onde? Que bonito o Outback. É bonito, tem que ser bonito. Nossa, gente. Posso teleportar vocês? Olha, Vai né? É, eu deportei vocês aí. Olha que lindo que tá por dentro o Outback, gente. Olha essa decoração, muito bem feita. Vamos botar fogo em tudo. O sinal do vídeo só Eu acho que parece com o Matheus. É, parece, um um, um mar... parece um que é. Um Vamos, mas antes, só deixa eu mostrar aqui a churrascaria tem uma churrascaria aqui dentro também. Eu gostei muito de churrascaria. Churrascaria tá bem feitinha. Essa aqui eu sei que eu um Eu que fiz ela. Né? Essa aqui é eu que fiz. É. E depois, <risos> ele foi pra fazer o posto e a gente pegou essa churrascaria. Aham. Uh -huh. Muito legal. Bora comer o bolo. Bolinha. Eu tenho um bolinho. Eu tô com o caminho. Tá, okay. Cinemark ou UCI? Cinemark. Cinemark. Cinemark. Cinemark. É, qual que tá passando Deixa eu Das galinhas lá Tem filme no Cinemark? Não sei se tem filme no Cinemark Não é. tá passando das galinhas eu. Nem forço, falta o um fogo das galinhas Vamos no Cinemark que é você... eu acho que o Cinemark tá sem filme É, o Cinemark tá sem filme Tá sem filme? Certeza? Eu não, não tenho nada em cartaz. Cadê, aqui Vai no 1, vem, vem, vem. Vai no 1, um, eu vou no 2, no 3, no no é. alguém vai no 4 e no 5. É, não, tá, tá, tá vazio. Vamos, vamos, voltar, vamos lá no, no, no outro. Okay. UCI. UCI. UCI. Aí é em inglês. UCI. É, tem que ler isso. UCI. UCI. UCI. Vamos. Lá. Então vamos, não. Fuga das Galinhas, eu quero comprar ingresso pra essa. Depois eu vou me esquecer, pode ser? Cinemas. Fuga ah? das Olha, Galinhas? Mr. Popper. Qual que é a sala? É sala 3, Pessoal. ó. Sala 3 tá passando a fuga das Galinhas. Vamos lá assistir a fuga das Galinhas. Vamos embora. Será que se a gente chegar até lá, eu tô... será que as galinhas ainda vão estar tá lá? Não, vocês... será vão tá... que as galinhas já vão estar fugido? Vão estar sim. Sala 1, um, sala 2, sala 3. Vamos voando é mais rápido. Compraram pipoca? Eu, eu sei, parece um M. Vocês compraram, um M, compraram M, pipoca? E esse, não, não. tô comendo pipoca. Esse! Tá, um pass um tá bom, passando é, a fuga é, das, fuga é, fuga é, das é, galinhas, que legal! Foi, eu Deu eu eu tempo! as galinhas ainda não fugiram. Ai, ai, ai. Mas eu tô. Como é que vai aparecer? Elton, tá passando algum lado? Tá assim, ó, um quadro gigante da fuga das galinhas ali? Só tá um quadro. Só dá É, tá é. Mas eu quero assistir outro okay. filme, eu não gosto da fuga das galinhas, deixa eu comprar um, uma pipoca ali e eu vou assistir outro Compra filme. Compra duas, Elton. Eu quero um bolo pra você, um aqui, bolo inteiro. Eu vou comprar aqui ah, um refrigerante ah, e eu vou comprar uma pipoca essa aqui, que bonitinha. E eu vou assistir o ah, um filme dos Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, sala 1, sala 1. Então, então, eu, meu, meu, meu, meu celular caiu C, dá TP pra mim, eu já tô chegando no Sim, mas eu tô agora no filme dos Guardiões da Galáxia. Aqui, é, deixa eu ver meu bonequinho ali, meu bonequinho tá aqui, deixa eu colocar a pipoca na mãozinha dele. Ah, agora é sim, ó. Refrigerante e pipoca. Olha, <risos> roubar a tá? Beleza. Alguém trouxe um ninguém passarinho? Alguém trouxe um passarinho? pra roubou a Olha o passarinho! Nem caju! Caju! Pes que fofinho. Vamos eu lá, vamos sair daqui. É Oi! É o Olha que Sim. ninguém roubar a pipoca agora, mas. Tá na sua cabeça eu tô. pipoca. Eu tenho Não Tem você? É, não! não, não Manda aí, já estamos quase acabando o tour, galera, já estamos quase acabando o tour. Temos aqui a sala de leitura, que vocês podem comprar livros. Pera aí, ó. deixa eu chegar aí ah, leitura. Ó, tá tem, tem, a leitura. Tem livros por 50 sapiens e tem livros pra você poder escrever de graça, ó. Que legal. Ah, eu não preciso o É, tem o kit livro também. Daí tem a loja tem o de Dima. Tem que é muito só, né? Loja Dima, discos ali, ó, pra comprar discos. Cadê vocês? Tá. Eu tô mostrando rapidinho por cima aqui, que não vai dar tempo. O vídeo vai ficar muito ah, longo. Tá. Temos a Polishop, pets, né? E lojas de ferramentas de madeira, ah, é. minérios. Não, não é. Loja de gelo, vidros. Tem a, a loja, cadê aqui, a, a loja de guerra, tem a War Shop, essa loja é War Shop, ó, vocês podem comprar armaduras, ó vocês podem comprar armaduras de guerra, uma full Elite aqui é 20 mil sapiens, uma full, é 20 mil? full um tanque. É o tanque, o tanque é caro, o tanque é 250 mil sapiens, comprei um, comprei um, é um, compre com, outro, comprem outro, comprei os três, isso aí, o tanque de guerra ele é caro. Temos, aí, eu... temos outras armaduras também. Compraram, compraram, comprei, comprei tudo já. É. Essa é a loja de guerra. Ué, a Calunga tem um segredo, né? Se você abrir o armário, tem uma plaquinha lá. Do, da Calunga. Da Calunga? Qual a Calunga, é. então? Vamos, mas vamos... É, é um meme é antigo. É um meme é antigo, é um é antigo Vamos é. ver aqui, Calunga. Eu lembro, eu lembro que você aprovou. Ah, onde? Cadê? Cadê ah. o baúzinho? Tem, tem um armário, tipo dentro do armário da hum. Calunga. Não sei se a placa ainda tá aí, mas era pra passar. WhatsApp 2? Aham. Uh -huh. <risos> Ué, WhatsApp é o dois. WhatsApp 2 tá aqui então? Eu quebrei, coloquei um negócio ali, deixa eu quebrar essa cabeça. A gente, o Elton sumiu do nada. WhatsApp 2. <risos> Foi assim que eu coloquei uma placa escrita WhatsApp 2 na Calunga. Ai, Dá pra ai. colocar um WhatsApp 3 ali? Então é isso aí gente, essa, seja, essa foi, eu sabia? Deixa, deixa, eu deixa, deixa eu finalizar, seja, eu sabia. deixa eu finalizar o vídeo gente, ó, esse foi o tour então pelo shopping da Craft Sapiens. tem muita coisa para mostrar nele, mas como vocês sabem né, não, não dá muito tempo aí para mostrar tudo, venham para o nosso servidor, aqui todo dia tem aula na Craft Sapiens. É, no final da aula a gente tem um evento quiz, onde vocês ganham dinheiro pela aula que vocês participaram, desde que você acerte as questões do quiz, que com esse dinheirinho vocês podem comprar coisas no shopping da Craftsappings E também lá no Survival Geopolítico e no Survival Vanilla Ok? Muito bem, que legal você assistiu até o final Venha para nosso servidor ganhar um item promocional Digite no chat Barra Warp Surpresa E clique no NPC para ganhar a sua surpresa